Hoje eu quero que você seja básico em inglês. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Hoje eu quero que você seja básico no inglês. Mas como assim, Júnior? É o seguinte, meus queridos learners, pensem comigo o seguinte. Você precisa ter uma bela base no inglês para poder acrescentar outros conhecimentos de intermediário e avançado para conseguir performar bem no idioma. Certo? É igual você, por exemplo, ir num restaurante e pedir, sei lá, arroz, feijão e carne. Se a carne vier queimada, você até não vai ligar muito, né? Porque o seu arroz com feijão está bem feito, tá bem bacana, também tá bem gostoso. Então, é como se o arroz com feijão fosse a base ali daquele prato para que outros, outras, outras comidas né, fossem acrescentadas. Então, se sua base está boa, você consegue se virar bem, né? Você consegue comer ali o arroz com feijão muito bem, né? Depois você come um pouquinho da carne queimada ali, um pouco do que não tá queimado, você joga fora, aquela coisa toda. O inglês é a mesma coisa. Você precisa ter uma base muito boa de inglês básico, para que todos os outros níveis, intermediário, avançado, todos esses conteúdos desses níveis possam agregar de forma a, a somar no seu idioma, né, no seu inglês, e não atrapalhar. É engraçado porque a gente pensa no inglês básico, né? E muitos alunos torcem o nariz ou então não gostam muito de ah, é inglês básico, como assim? Mas é importante que você tenha aí o seu inglês básico muito bem afiado. Ele é a base de sustentação para tudo que você for aprender depois no inglês. Se o, seu, se o seu básico de inglês não está bem, se a sua fundação, né? Imagina uma construção, uma casa. Se a base não está boa, se a fundação não está boa, os tijolos que vêm depois é, podem cair, pode detonar a sua casa, não vai conseguir sustentar o que você colocar, entende? Então é muito importante... Isso na sua mente, né? Tenha isso em mente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu separei aqui uma playlist de coisas que você deve estudar em inglês, o que você deve estudar em inglês para o seu inglês básico ficar bom, para a base do seu inglês estar perfeita para que você possa voar e aprender outras coisas. E eu vou colocar aqui do lado todas as né, tudo que você precisa estudar o seu inglês básico ficar show de bola. Inclusive, até eu já fiz vídeos no canal sobre esses assuntos aqui, e eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos para você estudar depois, tá bom? Então, primeiro de tudo aqui, ó, vai anotando aí e vai verificando no link aqui na descrição. O verbo to be, né, é importantíssimo que você estude ele. O to be, clássico, básico, e você estuda o to be no presente e no passado, tá? Então, você, para ter um inglês básico bom, verbo to be, present and past. Depois, o have. O verbo have, sim, você precisa estudar, ele é muito, muito famoso, muito usado no básico. Só que é o have no presente e no passado, né? Present and past, é, que é o have, que tem a variação de has, né? A terceira pessoa, ou o had no passado. Então, verbo to be, have. Próximo, simple past. Simple past é muito importante. Simple past é o passado. Não somente o passado com was e were, né? Que é o verbo to be, mas também com did, Did, que é o auxiliar, e também com os outros verbos no passado. Tem os regulares, né? tem os verbos irregulares. Então, é atenção no simple past como um todo. Depois, você tem aí os possessive adjectives. Possessive adjectives. São os pronomes, né? os pronomes adjetivos, né? os possessivos. É importante que você estude-os também. Né? My, your, his, her, uh, our, their... Né? Deles, delas, meu, su seu, sua. Estude os possessive adjectives. Também é importante que você estude essas quatro palavras aqui, ó. Eu já fiz vídeo também sobre elas. This, that, these e those. Né? Qual a diferença entre elas? Só para... São pronomes demonstrativos, né? Então, this é este ou esta quando está perto. That é aquele ou aquela quando está longe, né? E são Palavras aí que se referem a coisas, pessoas, enfim, objetos, no singular. These são estes ou estas, quando estão perto, né? Tá tudo perto, no plural. E those, aqueles, aquelas, quando está no plural e estão longe, tá? Também é importante os demonstrativos. Também você não pode esquecer de estudar. Will e going to will e going to, que é o futuro. Futuro com will, é o futuro não planejado, e futuro com going to, que é o futuro planejado. Então, estude esses dois tipos de futuro, que é muito importante para você ter o inglês básico bom. Então, tá anotando aí, né? Estamos no will e going to, agora vamos para meio que um terror dos alunos e de alguns professores também, né? Porque explicar prepositions não é fácil. Então, nós temos aí, ó, in, on e at, preposition in, preposition on, preposition at, in, on, at, study these prepositions, alright, learners? Tem vídeo meu também falando sobre in, on, at, em vários, várias situações, depois, get, get é uma palavra assim no inglês, coringa, né, é o verbo coisar que a gente fala, né, coisar, então estude get, que é muito importante, get, get, get, get, também é importante que você foque em família em inglês, né, o family, family members, né, os membros da família em inglês. Porque com o inglês básico, você tem que falar sobre você. Falar sobre você também inclui o quê? Falar da sua família, certo? Então, falar da sua família é o básico. Então, é, parents e relatives, por exemplo, você sabe a diferença de parents e relatives? Parents não significa parentes, tá, não, é, não são parentes. Parents significa o seu pai e a sua mãe, é o seu father and mother, né? ou dad and mom. Parents, relatives, relatives são os parentes, são os parentes, aí você está colocando brother, sister, né? irmão, irmã, niece, sobrinha, uncle, tio, e tudo aí, e é o, todo o resto da família. Parents são os seus pais, seu pai e sua mãe, seus pais. E Relatives são os membros da família. Aposto que essa aí você não sabia ou não se lembrava. Então, é importante que você estude Family Members. Os membros da família em inglês. E, por fim, não menos importante, os verbos modais. Os modal verbos, como can, could, could, can. Eu sempre faço essa piada, nunca, nunca vou deixar de fazer. Por mais sem graça que ela, que ela seja. Can, could, uh, should, uh, may, must, might... É, são os modal verbs muito, muito importantes para você estudar. Básico no inglês tem que ter modal verb. Todos esses essa listinha aqui, para você que está começando a estudar inglês, para você que já tem inglês básico ou intermediário está enferrujado, até avançado também, tem que ter essa base aqui bem feita, para que você possa ganhar impulso para aprender muito mais com outros, outros conteúdos de intermediário e de avançado em inglês. Então, é importante que você tome nota, tem aqui na descrição também vídeos relacionados, né, aqui do canal, sobre esses assuntos, é importante que você go ahead and check those videos out, ok? Então, eu não vou deixar nenhuma sugestão aqui hoje, porque as sugestões estão aqui na descrição de cada assunto desse vídeo. É uma playlist com todos esses vídeos e eu conto com você para poder estudar. E qualquer dúvida, você sabe. Deixa nos comentários que eu vou estar muito, muito, muito preparado, ready to help you out. Deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, se inscreve no canal se você é novo por aqui e me siga lá no Instagram e confira o curso Arte da Conversação que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Esse é um curso onde você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. É um curso bem rápido que vai te preparar para viagens, para você aproveitar o seu trabalho, para você ir na farmácia, falar em público. Tem vários assuntos diferentes que você que fazem parte da sua vida. E o Arte da Conversação é o curso perfeito para quem não quer perder tempo com os porquês do inglês, que é já sair falando logo o idioma. A Arte da Conversação é para você. Então, verifica aqui embaixo, clica, conhece o curso.